muito de assistir e que eu sei que vocês gostam muito também, que é o meu material escolar de 2017. Pra quem não sabe, eu tô indo pro sétimo semestre da faculdade de design e gráfico e eu não preciso mais de tanto material, eu não tenho uma lista gigante como eu costumava ter nos primeiros semestres, porque são cadeiras mais teóricas, então né eu não preciso ficar levando muita coisa. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu realmente levo, tanto que eu tô com a minha bolsa aqui. Se vocês querem ver o que, que tem dentro dela, eu vou deixar o link do card aqui em cima pra vocês, porque eu já fiz um vídeo mostrando. E não mudou muita coisa, a bolsa é a mesma, as coisas são as mesmas, então é isso aí. E vamos começar. A primeira coisa, que é o que eu levo na mão, né, é o meu caderno. Eu comprei esse caderno do Girl Power, das, das heroínas da DC. Tem a Batgirl, a, Super, a Supergirl a Wonder Woman e a Mulher Gato, então, tipo, muito amor, né? E eu já usei, porque eu já tive aula, mas eu tenho o um papelzinho aqui pra botar as folhas, um saquinho de folha aqui, uma cartela de adesivo, uma folha de identificação, que eu normalmente não boto, eu só boto meu nome, meu e-mail e o Facebook, que aí, né, não precisa dar o um número de telefone pra ninguém, e a folha dele é assim, bem limpa, bem básica, tem poucos desenhos, bem como eu gosto. E eu normalmente levo, eu tenho quatro cadeiras, né, quatro disciplinas. E eu uso o mesmo caderno, então eu divido e boto as flagzinhas aqui no ladinho, pra não ficar carregando 50 cadernos, que eu sei que eu não vou usar um caderno inteiro pra cada cadeira. Então um caderno só pra todas já dá super certo. Aqui na bolsa eu tenho um bolsinho só da faculdade, que daí tem o meu estojo, que eu comprei novo. Eu tinha um de plástico, que era bem pequenininho, ele era assim, pequenininho. E aí ele sempre rasga, porque como é plástico e fica na bolsa a massa, ele acabava rasgando e daqui a pouco eu perdia todas as canetas dentro da bolsa. E aí eu ficava um pouco brava, porque eu gosto de ter tudo separadinho, tudo organizadinho. Aí eu comprei esse aqui, que é de um tecido mais molenga, uma lona, parece. E aqui dentro tem canetas azul e vermelha, da Bic. Tenho a minha régua de sempre. Tenho caneta tá aberta, roxa e rosa, da CIS, que eu tô amando essas canetas todas pra comprar outras cores, são muito boas. Eu tenho uma caneta e um lápis reserva pra se alguém pedir emprestado, porque sempre tem alguém que precisa. Então eu levo dois aleatórios só pra emprestar. Uma lapis... A minha lapiseira, que é a Pentel Twist Razor 05. Uma caneta preta da Faber, eu prefiro caneta preta da Faber. As da Bic eu acho um pouco fraca demais a cor, eu gosto mais da da Faber. E outra caneta preta, só que ponta porosa, da... também da Faber, só que eu gosto mais assim do que assim. Só que tem alguns papéis que não dá pra escrever com essa, porque ele fica meio borrado. Então, tem que ter dos dois tipos. Bem, uma borracha, que é sempre a mesma, só vou trocando refil, que eu acho que também é da CIS. Uma caneta Rorex, que eu chamo de branquinho, que na verdade é caneta corretiva, Whatever. E eu gosto dessa porque isso aqui dela não é muito grande. Normalmente as canetas corretivas têm isso aqui grande. Aí não cabe em estojo nenhum. Essa aqui é também uma caneta normal. Então facilita muito. Meu marca-texto, eu tenho de todas as cores dessa marca da Sharp. Eu prefiro esses, eu acho a cor mais viva. E não mancha a folha do outro lado. Um bloquinho de post-it. Meu apontador, que tá meio deslinguido. Um apontadorzinho. o um refil da lapiseira e um pendrive que é obrigatório porque a gente imprime muita coisa e daí é melhor ter o pendrive do que ter que ficar abrindo e um atilho pra se eu precisar prender algum cartaz, algum papel pra trazer pra casa porque lá nunca tem, ninguém nunca sabe onde tem então eu já levo um junto que é sempre, tá sempre comigo e assim, meu estojo tá compacto agora porque é a primeira semana de aula até o final do ano ele vai estar cheio de quem que ele Que eu não vou nem saber de onde é que surgiu E eu tenho o meu sketchbook Que é da Cícero uh, No meu curso a gente usa muito Tanto pra fazer Desenhos rápidos Quanto pra fazer uh, airflow Que seria um fluxo E aí a gente usa muito, muito, muito E eu adoro Esse aqui é da Cícero, é de uma coleção de moda E por ser dessa coleção de moda Ele vem com Cadê? Com esse gabarito de croquis, que eu não vou usar pra nada, mas eu achei muito legal, porque se alguém como eu, que não tem um mínimo de coordenação pra desenho, precisa fazer um desenho de moda, realmente é aluno de moda, então isso aqui é muito útil, eu guardei pra se eu precisar fazer algum desenho de pessoa na, na minha faculdade, então eu já tenho ele, muito útil. E assim, esses cadernos, eles não são a coisa mais barata do mundo, eles são bem caros. Mas eles duram muito. Eu tenho um outro rosa, que eu posto foto dele no Instagram às vezes até, que eu tenho já, acho que desde o segundo semestre. E assim, a gente vai usando de pouquinho, não é? A gente não usa um caderno inteiro durante um ano. A gente usa, sei lá, um terço dele, eu acho. Então vale muito a pena, sem contar que é um caderno muito durável, o meu, olha, o outro rosa tá praticamente intacto ainda. E ele tem as folhas sem pauta, limpas, pra realmente fazer desenho, fazer rascunho e coisas que tu quer guardar de verdade. Eu, eu botei uma meta pra mim mesma, que eu vou guardar todos os meus sketchbooks e vou guardar em ordem cronológica. Então o meu rosa eu já anotei. Que, eu, que foi do ano X, e aí eu vou botar até agora, de 2017, eu não lembro quando foi, eu acho que foi 2015. Até 2017, esse aqui também eu vou anotar que de 2017, e quando ele terminar eu anoto a data que ele terminou. Assim é um jeito de ter as suas lembranças guardadinhas, sabe? E tudo que tu já fez fica meio que gravado aqui, tu não precisa ficar pensando, tentando lembrar, ou procurando mil papéis soltos, eu prefiro ter um que eu centralizo tudo, e além disso, eu vou fazer dele minha agenda, então eu vou ter os meus trabalhos, minhas datas, tudo anotado aqui, porque é um caderno só, cabe na bolsa. Ele não é o caderno mais leve do mundo, mas se for pela qualidade dele, vale muito a pena, e vale a pena carregar um pouquinho um pouquinho de peso a mais. Mas ter um caderno muito bom e muito personalizável contigo, eu gosto muito deles muito mesmo. Como eu falei, meu material não é grandes coisas porque eu não preciso mais de tanta coisa. E eu sempre compro material pensando em um semestre. Porque não adianta eu comprar um caderno de 20 matérias, de 10, 15 matérias e não, não usar tudo, vai sobrar muito, eu vou carregar peso à toa. Então eu prefiro comprar sempre os cadernos pequenininhos, que durem pelo menos por, uma, por um semestre. E depois eu compro outro se precisar, do que ficar comprando o caderno e não, não usando e acabar jogando fora. A, a, exceto esse aqui que eu compro um a cada três anos, quando é muito. E canetas eu compro sempre estoque, então eu nunca preciso comprar de novo, porque eu já compro bastante pra eu poder ir usando. E elas acabam muito rápido, a gente faz muito desenho, a gente escreve muito, então acaba que caneta some. E eu acho que é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre a minha faculdade, te inscreve aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo contando mais sobre ela, explicando tudo como é que funciona, pra quem quiser seguir o caminho do design também. Isso é difícil. Nossa, hoje eu tô travando. Se tiver alguma dica, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta sobre faculdade, deixa aqui também que eu vou a tá, responder. E eu acho que é isso por hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!